E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito das ondas eletromagnéticas e a comunicação. Esse tipo de onda tem diversas aplicações na comunicação, e a principal delas é a radiofrequência, que é talvez o principal recurso tecnológico de comunicação. Isso porque ele envia comunicação por intermédio da transcepção de informações previamente codificadas em sinal eletromagnético, que se propaga através do espaço. E os três elementos básicos que permitem a comunicação entre dois pontos na radiofrequência são o transmissor, o meio de transmissão e o receptor, sendo que o transmissor ele converte sinais sonoros analógicos, ou digitais, em ondas eletromagnéticas. Analógicos, ou digitais, em ondas eletromagnéticas. E depois envia para o espaço através de uma antena transmissora. E aí, esses sinais eles são recebidos pelo receptor. Então, o meio de transmissão é o espaço, sendo que o receptor ele é responsável pela decodificação dos sinais eletromagnéticos que vêm pelo espaço. E, claro, esses sinais eles são captados pela antena do receptor, que acaba transformando essas ondas eletromagnéticas em ondas sonoras, digitais ou analógicas. Bem, eu não vou entrar muito em detalhes aqui no funcionamento da comunicação via rádio, porque aqui nessa aula, eu quero mostrar mais a importância das ondas eletromagnéticas na comunicação. E quando nós estamos falando de rádio, provavelmente você já ouviu falar em AM ou então em FM, correto? Então, AM significa modulação em amplitude, ou amplitude modulation, se você pensar no AM. Né? E isso quer dizer que o comprimento de onda é da ordem de metros, portanto, ela usa muito bem as camadas atmosféricas para se propagar por reflexão. Já o FM significa modulação em frequência, ou Frequency Modulation, onde o comprimento de onda é de alguns centímetros. É bem penetrante e não se reflete bem nas camadas da atmosfera. Só para você ter uma ideia, digamos que aqui nós temos o nosso sinal em forma de onda. A modulação em amplitude seria mais ou menos assim, algo mais ou menos assim. E a modulação em frequência seria mais ou menos assim. Então, aqui, o fm, ou seja, a frequência é quase que mantida. E, claro, as ondas eletromagnéticas elas também ajudaram na transmissão de TV via satélite principalmente a Copa de 1970, que teve transmissão em rede nacional. Claro, as ondas eletromagnéticas elas ajudam em várias formas de comunicação, até mesmo no celular, que você está bastante acostumado. E nós usamos mais as ondas de rádio porque elas não fazem tão mal assim para o ser humano. Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima!